Fala minha família, explica. Por aqui professor Marcos Enes, o seu monstrão da química. E na aula de hoje nós vamos falar sobre geometria molecular e como fazemos para determinar a polaridade de moléculas covalentes, um pouco mais simples, moléculas covalentes não tão complexas, moléculas pequenas, beleza? Então o lance é o seguinte, para a gente cair dentro dessa teoria de geometria molecular, a gente precisa primeiro falar sobre a teoria VSE. PR. O que, que significa essa teoria VSEPR? VSEPR é uma sigla em inglês que significa Valence Shell Electron Pair Repulsion. O que, que isso significa em português? Em português, significa na nossa língua linda, maravilhosa, significa repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. E aí, para gente, essa teoria, em vez de VSEPR, vai se chamar de teoria RPECV, repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência show de bola? Maravilha. Então, galera, para entender essa teoria RPSV, V, é, nós vamos precisar primeiramente lembrar dos tipos de pares eletrônicos que nós podemos ter envolvidos numa ligação química covalente. Beleza? Então, presta atenção aqui, eu vou fazer a fórmula eletrônica da molécula de Cl2, do cloro, beleza? Fórmula eletrônica ou fórmula que nós conhecemos como fórmula de Lewis. Beleza? Como é que vai ficar a fórmula de Lewis para essa molécula aqui? Eu dei esbarrada aqui, deixa eu consertar rapidinho. Acabei dando a zoada aqui no Cl2, beleza, coloquei o par aqui, show de bola. Nós vamos ter dois tipos de pares de elétrons aqui. Quais são? Primeiro, esse par que está entre os dois átomos de cloro será um par que nós chamaremos de PC. Como assim PC? PC, porque ele está envolvido numa ligação entre esses dois átomos de cloro. Então ele vai ser um par eletrônico compartilhado, beleza? PC, nós vamos chamar de Par compartilhado. Beleza? Par compartilhado. Agora, nós temos um, dois, três pares de elétrons em cada átomo de cloro, aqui, ó um, dois, três, que estão é, sozinhos, estão isolados, estão sem participar de nenhuma ligação química. Então, nós, chamamos, nós chamaremos esses pares de pares isolados, ou de pares não ligantes. Então, esses pares aqui, isolados, esse, esse, e esse nesse átomo de cloro. Esse, esse, e esse nesse átomo de cloro, vão ser chamados de PI, beleza? E o que, que significa PI? PI significa par eletrônico isolado. Vou colocar aqui para você. PC é par compartilhado, PI é par de elétrons isolado ou par de elétrons não compartilhado, beleza? Então, o par isolado ele não está participando de uma ligação química, enquanto o par compartilhado está participando de uma ligação química. Show de bola? Maravilha? Beleza! Então, se nós temos dois tipos de pares eletrônicos, eles vão ter repulsões entre si. Então, nós teremos três tipos de repulsão. A repulsão que um par isolado faz sobre o outro par isolado. A repulsão que um par isolado faz sobre um par compartilhado. E repulsões eletrônicas entre os próprios pares de elétrons compartilhados. Três tipos de repulsões. Quais vão ser as mais intensas e as menos intensas? Vamos lá, vamos ver aqui agora então a força das repulsões, a intensidade dessas repulsões eletrônicas. A repulsão mais intensa, a repulsão mais forte de todas é essa daqui, ó. É entre pares isolados. Não esquece. Então a repulsão mais forte de todas é a repulsão PI-PI. Repulsão entre dois pares isolados, porque o par isolado não tá fazendo nada, ele tá lá de bobeira. Então ele não tá exercendo nenhuma ligação química. Ele tá ali apenas para ser repelido por outros pares eletrônicos. Então PI-PI é a repulsão mais intensa. Beleza? Depois a repulsão Ppi vem acompanhada pela repulsão PIPC o par compartilhado é aquele cara responsável ele está aí trabalhando ele participa de uma ligação química vem o par isolado e fica qual é qual é qual é qual é qual é ele fica pentelhando o par compartilhado então a repulsão par isolado par compartilhado é a segunda mais intensa tudo bem é intermediária digamos assim e a repulsão mais fraca dessas que a gente está analisando aqui, vai ser a repulsão entre pares compartilhados, que a gente vai chamar de PCPC, repulsão par compartilhado, par compartilhado. Está aí nossa ordem de repulsão, e entender essas repulsões eletrônicas vai nos ajudar a entender melhor como as geometrias moleculares é, são formadas, como uma determinada molécula Assume um arranjo linear e não um arranjo piramidal. Como é que ela assume um arranjo é, trigonal plano e não um arranjo piramidal? Como é que ela assume um arranjo tetraédrico e não de bipirâmide de base quadrada? E não de pirâmide de base quadrada? Então, essas forças aqui elas vão nos ajudar a entender como as moléculas vão adquirir suas geometrias. Tudo bem? Então, só para você printar aí, PIPI é repulsão mais intensa, e PCPC é a repulsão de menor intensidade, menos intensa. E aí, o que a molécula quer? A molécula quer ficar na posição mais estável possível, ou seja, a posição de maior estabilidade, a posição de maior conforto, vai ser aquela na qual a quantidade de repulsões total na molécula vai ser a menor possível. Tranquilo? Então... As moléculas vão querer adquirir um arranjo que seja o arranjo de menor repulsão total possível. E aí nós teremos as diferentes geometrias moleculares. Beleza? Vou dar aquele espaço maroto para você pintar. Tira seu print aí. Printou? Beleza? Então vamos analisar aqui primeiramente as cinco geometrias moleculares mais famosas. Partiu!